Olá meus amigos e minhas amigas Vamos aqui para mais um vídeo Aqui nós tínhamos uma plantação aqui de cebolinha Também coentro Porém, a gente tirou todos os coentros E eu deixei esse matinho aqui para quê? Esse matinho aqui eu deixei crescer para minhas galinhas Aqui temos um chuchu muito grande Onde nós vamos plantar ele E vamos ver se nós encontramos um lugar O meu terreno aqui é muito pequeno no meu espacinho aqui e não sei onde é que eu vou conseguir. Acho que eu vou plantar e vou levar ele para cima do telhado. Vou pôr uns fios para eles crescer lá em cima do telhado. Aqui eu tenho aqui um couve aqui. Onde em outro vídeo as galinhas comeram tudo, as folhas. E ele renovou. Aqui, ó, nasceu até um pezinho de fumo aqui, ó. Isso aqui, essas plantinhas aqui, ó. Eu vou arrancar tudinho aqui, ó. Esses trevos aqui que tem. Diz que trevo dá dinheiro, né? Então eu vou ganhar muito dinheiro ainda, ó apesar que é só, deve ser lenda né, aqui nós temos aí ó, olha só aqui ó, aí aqui ó, aqui nós temos um pezinho de amora que cai do pé de amora, infelizmente não tem onde plantar, não tem que arrancar aqui ó, aqui nós temos aqui também aqui umas plantinhas, isso aqui é conhecido como, aqui tem um monte de nome né, esqueci o nome aqui agora aqui é bom disse que é bom para infecção essa, essa plantinha aqui isso que é muito bom se eu lembrar o nome eu falo deixa nos comentários vocês que estão vendo aí deixa nos comentários para ver o nome na sua cidade que nome que é entendeu para a gente poder ver outro, outros nomes né cada lugar tem um nome entendeu agora aqui eu vou dar para minhas galinhas e vamos já retornar para cá para a gente renovar aqui essa terra a terra aqui está um pouco antiga eu sempre uso esterco de vaca porém no momento eu não tenho esterco de vaca eu vou aqui restaurar essa terra com o adubo o, o rapaz da casa de ração me vendeu e pediu para me usar um pouquinho só que já melhora deixa eu dar aqui para as galinhas e nós retornamos já e eu vou, eu vou plantar aqui essa cebolinha essa cebolinha aqui é uma cebolinha nova que minha esposa comprou porém o vaso é pequenininho ela não desenvolveu, tá muito mirradinha. Então nós vamos retirar daqui, vamos plantar aqui e vocês acompanhem para ver como é que vai ficar essa cebolinha, se ela vai crescer ou não, tá bom? Então vamos, vamos, vamos por aqui com as galinhas e voltamos já. Olha só, aqui. vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o meus quatro franguinhos índio gigante, ó. Como eu mostrei em outro vídeo, eu vou ter um pretinho aqui porque ele não tá ele tá com problema nas pernas não tá aguentando aí ó eles gostam muito aqui de olha de folhagem eles gostam bastante aqui ó esse aqui tá grandão ó. olha que bonitão aqui tem quatro meses tem um que tá com problema na, na, na perna esse aqui ele tá com probleminha e ele ele, ó, ele tá andando eu dei cálcio pra ele já mas ele tá com dificuldade aqui nas juntas diz que inflama e eles ficam caindo, hein? vamos voltar lá para a nossa plantação lá, tá bom? Voltando para cá, aqui nós temos o um espacinho aqui pequeno, essa terra aqui é muito boa, se Deus me abençoasse com 5 mil metros de terra, do jeito que essa terra aqui, uma terra muito, muito, muito boa, eu estava muito contente, que essa terra é muito boa mesmo, aqui ó, a gente colocou os de galinha, Porém, temos que sempre estar tá fofando, gente. A terra, ela acomoda e fica uma terra dura. O segredo da terra é você mexer com ela frequentemente, ó. Esse é o segredo da terra. Aqui eu usei esterco de galinha, mas como eu falei em outros vídeos, o meu esterco predileto, preferido, é o esterco de vaca, gente. Não tem melhor do que o esterco de vaca. O esterco de vaca eu já consegui coentro aqui de quase um, um meio metro de altura. Na minha cintura, em pé... Eu, olha, que tem tem minhoca, chama-se para pescaria, ah, beleza? Gente. Então, terra que tem minhoca é terra boa. Mas por que, que não deu muito? Oh, acomodou, certo? Então, tem que tirar algumas pedrinhas. A terra vai acomodando, vai endurecendo. O segredo da terra é você sempre estar tá mexendo com ela. Ela ela renova quando você mexe. Isso é muito bom. Aqui eu vou. Eu, planto, eu, fiz, eu fiz um vídeo plantando pé de alface agora eu vou fazer assim ó ó aqui é um vaso aqui ó de planta da minha esposa ela gosta de planta então eu sempre deixo um espacinho para ela é pequeno o espaço mas a gente vai se adaptando aqui como pode né agora aqui tem algumas aqui alguma um pedacinho de carvão ó minha esposa joga, joga, joga carvão aqui, aqui dentro para melhorar outra milandra aqui ó outra minhoquinha aqui. agora aqui ó tem, tem pedacinho de, de, de madeira que eu, que eu cato do galinheiro né? e vou pôr aqui para se decompor outra minhoca aqui ó isso tem minhoca é muito legal isso aqui gente é um pé de louro minha esposa planta para pôr no, no feijão, pra, na feijoada, esse aqui é cidreira. Ó a minha aqui, ó. Então aqui eu vou... Esses bagacinhos aqui de madeira, os maiores eu tiro. Os menores não. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer assim, ó. Vou tirar aqui essas, essas matinhas para não, não crescer. E agora aqui eu vou... Pôr aqui... Um pouquinho só, não pôr muito, não. Que o rapaz falou: se assim, pôr muito, queima hein? a planta. Então aqui eu acho que já tá bom, tá bom demais. Aqui, ó. pronto, tá, tá legal. Agora aqui eu vou misturar nessa terra. Dizer que a minha terra vai melhorar bastante. Eu nunca usei, não. Esse adubo, não. Aqui eu comprei na casa de ração. E é fácil, ó. fofei primeiro, depois, muita minhoca. Ó, ó, ó uma, duas, três, ó. Tem muito, quatro aqui, ó Tem bastante aqui, ó Outro dia eu fui, fui pescar Procurei, não, não achei minhoca Hoje tem um monte, ó. Aqui Acho que é por causa dos terços de galinha Mais um aqui, ó Tem bastante Então aqui eu já Olha, Aqui eu deixei elas aqui Que elas, elas, elas aqui vão, vão viver e vão, e vão ajudar aqui na terra Desde que a terra não tem minhoca ela é muito legal. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou furar um buraco. Dois, três, quatro. Tá bom demais. Ela tem que ter um espaço, viu? esse bolo tem que ter um espaço, não pode plantar muito junto, não. Aqui eu vou... Aqui eu vou fazer assim, ó. Não vou nem destruir o pezinho não, né? Assim, vou, vou arrancar com a terra. Eu queria virar pra, pra ver se caía tudo, mas. Não caiu porque tá muito colado aqui. Então eu vou. Eu vou pegar esse bolinha. Assim, gente, olha. Vou pegar ela completinha aqui, com raiz e tudo. Não vou nem, ó, Não vou nem tirar as raízes. Vou só vir aqui, ó e vou plantar do jeito que tá aqui mesmo abrir um buraco maior ó, e vou plantar assim ó do jeito que tá não é o correto né o correto é tirar essas folhinhas ver tudo mas já que tá assim vamos ver se dá certo eu gosto muito de plantação é né? porque não tenho tempo mas mas eu gosto aqui, ó, prontinho então vamos plantar aqui aqui ela não vai nem murchar porque já tá ela já já tão Aqui no local dela Então Eu vou só tirar com a terra aqui E vou mudar para cá ó. Olha que bacana Aqui ó Ela vai vir assim ó. Então Olha Já vamos já deixando seu like aí ó Para ajudar o canal Ó Então vamos ver como é que vai dar eu aguardo os próximos vídeos Nós vamos ver certinho como é que vai ficar né pronto Então é isso aqui, ó. Eu nem... Eu nem destruí nada. Não vou nem tirar esse folhinha, Só fiz aqui a, a mudinha pra cá, ó. Beleza? Então deixe seu like. Até o próximo vídeo. Vamos ver como é que vai ficar. Agora que eu não vou nem aguar muito hoje, porque... Como eu, essa terra aqui tá muito molhada, e essa aqui tá muito molhada, então hoje eu não vou nem aguar. Porque cebola eu não gosto de muita água não, viu? Só o suficiente. Então como esse vaso aqui, ó, tá muito molhado aqui, ó. Terra muito molhada, aí eu não vou jogar nem água agora, deixar para amanhã, porque se molhar muito, aí ela fica muito mirradinha. Então é isso aí. Um abração, fui! Se inscreve no canal se não for inscrito, nos ajude. é Maria Lima com vocês. Conto aí com o seu apoio e até o próximo vídeo. Tchau!